Meu partido comprou o seu curso para os dirigentes das nossas direções municipais. Estamos adorando, aprendendo muito. Yes. Pagamos com fundo partidário. Podia, né? Basta juntar a nota fiscal na prestação de contas? Pode, pode pagar com fundo partidário, com outros recursos. É importante. É interesse do partido ter a formação da, dos seus dirigentes. Mas não basta juntar só a nota fiscal, não. Lá no curso, inclusive, você vai olhar lá embaixo nas comprovações das despesas, você não deve ter chegado lá ainda, você vai ver que tem uma explicação com telas, com tudo que você tem que comprovar para cursos online e curso presencial. No curso online, você vai juntar o certificado, a nota fiscal, é, a vinculação daquela pessoa que fez o curso à direção partidária, é, o conteúdo programático e aquilo tudo que você conseguir para fazer uma robusta documentação. Se o curso for presencial, você junta fotos do evento, quem compareceu, se teve hospedagem, é, viagem, você vai juntar toda essa documentação e, e comprovar que essas pessoas têm vinculação de interesse né, ali na direção partidária e comprovar com fotos do evento, relatório, é, certificados, que mais? Conteúdo programático, nota fiscal, isso.